Valendo! Enquanto um grupo faz o um passe, o outro grupo está fazendo o arremesso da cesta. Sai do peito e vai para frente, boa! Sai do peito e vai para frente, boa! Isso! Eduardo começa tudo outra vez do outro lado. Passa a bola e troca de lugar. Isso! Segue a trajetória da bola. O outro grupo aqui tá tentando fazer o seu arremesso. Já fizeram alguma cesta aqui, pessoal? Uma cesta, vai contando. Quanto mais tempo eles ficarem lá, melhor para vocês. Aí vocês fazem mais arremesso. A, a Júlia tá quase chegando lá, já vai terminar a parte de vocês. Boa, mano. Ana Júlia tá chegando. Vem, Ana Júlia. Quando a Ana Júlia chegar, parou. Atenção. Parou. Parou. Parou. Parou. Ana Júlia chegou no ponto de partida. Ok. Ana Júlia chegou. Quantas cestas vocês fizeram? Oito cestas. Ok. Deixa a bola no lugar e troca de lugar. Deixa a bola no lugar e troca de lugar. Trocou. Valeu. Agora trocamos de lugar. Um grupo arremessa o um outro grupo está fazendo parte. Ao final, conta se o número de cestas. Quem fizer mais cestas, fecha o desafio. Isso, começa tudo de novo, jogadores. Vai lá. Isso. Então, o Quanto mais rápido, melhor pra vocês. Aí eles fazem menos arremesso lá, né? Isso. Todo mundo já memorizou as suas ações aqui. Isso. Bora, vai, Henrique. Driblando por fora. Por fora, driblando. Isso, Henrique. Vai embora, Henrique. Isso aí. Vai lá, faz o arremessinho. Bola numa mão só. Isso. A outra só apoia, né? Vamos lá. Isso. Beleza. Muito bom. Quem tá encontrando dificuldade de força. Usa a perninha lá pra ter força. Vamos Bom. lá, isso. Ok. Quantas cestas? Quantas? Sério? 15 e sextas, galera. Vem cá, galera do passe, vem 15 cestas. Então o segundo grupo venceu o desafio. Beleza, isso aí.